melhor jogo de todos os tempos. Pelo menos é o que muita gente diz de Legend of Zelda: Ocarina of Time. Mas por que essas pessoas acham isso desse game? Você sabia que no início do seu desenvolvimento só haviam três pessoas trabalhando nesse jogo e que ele era tratado com um certo desdém? Legend of Zelda: Ocarina of Time era para ser um jogo em primeira pessoa e estava sendo planejado para o 64DD, aquele acessório que aumentava o poder do Nintendo 64 através de disquetes e mais ideias descartadas de Super Mario 64 foram reutilizadas para criar The Legend of Zelda Ocarina of Time você quer um exemplo? a égua de Link, Epona Inicialmente era para ser um meio de transporte de Mario Um dos jogos que mais demorou para ser finalizado E teve mudanças a todo instante O gênio Shigeru Miyamoto incluiu o link criança Pouco antes do jogo ficar pronto Olha só que doideira E nós, eu e você, vamos descobrir tudo isso juntos Com detalhes E vai ser agora, no vídeo de hoje Então... Bora! a equipe The Legend of Zelda Ocarina of Time é um dos maiores sucessos do mundo dos videogames o jogo marcou uma geração e no vídeo de hoje vamos juntos eu e você fazer como link uma viagem no tempo diretamente para a época em que esse jogo épico estava sendo criado quando a equipe de desenvolvimento era bem pequena formada por três pessoas Jin Ikeda, Tori Ozawa e Yoshiaki Koizumi apesar de ser um Legend of Zelda o game era encarado como mais um jogo como tantos outros porém com o passar do tempo o game foi crescendo e envolveu quase toda a empresa no final havia mais de 100 pessoas trabalhando no game tudo muito desorganizado pode se dizer assim porque apesar das funções fixas os membros da equipe exerciam diversas tarefas por causa disso o desenvolvimento de Ocarina of Time serviu para que muitos funcionários descobrissem suas verdadeiras aptidões e se encontrassem dentro da Nintendo. Além de Miyamoto, o maior e mais famoso nome por trás da série Zelda, quem se destacou como diretor, também foi Eide Aonuma, que projetou seis dungeons e trabalhou na maioria dos inimigos. A importância de Mario 64 para Ocarina of Time com a chegada da quinta geração de videogames, muitos games tiveram que fazer a passagem dos gráficos pixelados em 2D para os polígonos em 3D. Foi o caso de Mario em Super Mario 64. Até então o jogo que havia tido o melhor resultado numa época em que produzir games em 3D era uma novidade. A equipe de Super Mario 64 estava fazendo um trabalho invejável. E estava ficando tão bom, mas tão bom, que a Nintendo pretendia fazer pelo menos um Legend of Zelda para cada cada console resolveu reaproveitar a equipe para a criação de um Legend of Zelda 3D um grande número de funcionários foram realocados para formarem a equipe de Ocarina of Time e é por isso que os dois jogos têm muitas características em comum é possível dizer que Super Mario 64 é uma espécie de esboço de Ocarina of Time enquanto faziam o jogo do Mario os desenvolvedores já planejavam a criação de um novo game e tiveram várias ideias as quais anotaram para o usar depois, por exemplo a movimentação de Link foi inspirada em Mario e ele até podia pular, essa última função no entanto foi modificada, antes ele podia pular se o jogador apertasse um botão mas tiveram uma complicação e os saltos passaram a ser automáticos uma característica que perdura na série até hoje, já a Epona a fiel égua de Link seria um meio de transporte para o um mundo aberto de Mario 64 isso mesmo, Epona seria a égua de Mario no entanto, iriam deixar ela de lado, até que o mestre Shigeru Miyamoto, diretor dos dois jogos, decidiu incluí-la como a égua de Link. E fala a verdade, foi uma ótima decisão. Aliás, precisamos fazer uma pausa para falar de Epona, cujo nome vem da divindade dos cavalos e da fertilidade da mitologia celta, influenciado pela cultura do Velho Oeste. Shigeru Miyamoto amava cavalos, e criou afeição pela égua, o que deixou mais natural o desenvolvimento dessa personagem, entre entre aspas, tão marcante. O diretor já tinha na cabeça a cena de Epona saltando pelo precipício. Aquela da ponte quebrada. Uma ideia bem cinematográfica e dramática, não é mesmo? Para deixar o fato de Link cavalgar com a égua mais divertido, ocorreu a ideia da cenoura, para que ela corresse mais rápido. Além dos pulos automáticos. Miyamoto tinha a ideia ainda de fazer batalhas de espadas sobre cavalos. Mas infelizmente não deu certo. Por isso Link se limita a apenas atirar flechas essa ideia de lutar com espadas em cima de um cavalo só foi dar certo no jogo The Legend of Zelda Twilight Princess de Gamecube que saiu em 2006 link conseguiu Epona após vencer o fazendeiro em uma corrida de cavalos e é trancafiado no rancho o protagonista no entanto escapa ao pular o cercado Miyamoto pensou em fazer algo mais dramático na cutscene onde o fazendeiro iria se irritar e pôr fogo no rancho a ideia foi deixada de lado porque a fazenda ainda precisava continuar inteira caso Link voltasse para lá originalmente Ocarina of Time havia sido imaginado para o Nintendo 64DD um periférico que permitia o uso de discos magnéticos com maior capacidade de armazenamento porém o 64DD não teve sucesso e sequer chegou a sair aqui do Japão e as aventuras de Link tiveram que voltar ao cartucho do Nintendo 64 porém o mestre Miyamoto estava com ideias ambiciosas que supostamente só seriam possíveis com o 64DD. Ele pretendia fazer coisas como manter as pegadas de Link gravadas no solo, e manter as placas cortadas até o final do jogo. Com essa mudança para o Nintendo 64, a equipe se preocupava com as restrições de armazenamento de dados do cartucho. E se tudo desse errado, planejavam fazer com que o game seguisse uma estrutura igual a de Mario 64. Link ficaria restrito ao castelo de Ganondorf, e acessaria as demais áreas por um portal, como as pinturas que Mario que usa em Mario 64. Em Ocarina of Time, dá para perceber essa influência na batalha com o Sósia de Ganondorf, em que ele cavalga através de pinturas. Os programadores também incluíram Easter Eggs para relacionar um universo ao outro. Quando Link entra no castelo de Hyrule, ele consegue ver em uma das janelas quadros que fazem referência a Mario. A placa na entrada da Dodongo's Cavern também é usada para, entre aspas, trollar em Mario 64, quando faz o jogador acreditar que pode Poderia liberar Luigi caso pegasse todas as moedas. Outra característica em comum é que ambos os jogos foram produzidos pela Nintendo Entertainment Analysis and Development, principal divisão de jogos eletrônicos dentro da Nintendo, liderada por Miyamoto e Takashi Tezuka. Mas por que criaram Nave? Antes de Ocarina of Time, Miyamoto já estava com a ideia de fazer um outro Zelda em 3D. É verdade que Zelda 2, The Adventures of Link, é um jogo que divide opiniões. Mas na quarta geração de videogames, a geração do Super Nintendo, Miyamoto e Koizumi estavam elaborando uma versão poligonal desse game. Isso mesmo! Mas como nós sabemos, a experimentação acabou não vendo a luz do dia. Koizumi, porém, gostou bastante do sistema de combate com espada de Zelda 2. E quando integrou a equipe de Ocarina of Time, trouxe suas inspirações do game, criando uma versão mais complexa do sistema de batalha. E o resultado? The Legend of Zelda Ocarina of Time, teve mais ação que os anteriores. A equipe de desenvolvimento, queria fazer lutas com espadas, ao estilo Shambara. Um tipo cinematográfico e teatral japonês, que trata sobre batalhas de sabre. Contudo, no plano 3D, isso ficava difícil. A solução de Miyamoto, foi fazer um Zelda em primeira pessoa pessoa e na hora dos combates o jogo teria uma visão lateral ao estilo Zelda 2 contudo a ideia não foi para frente porque o mestre Miyamoto ao ver os desenhos de link pensou que seria um desperdício fazer com que um personagem tão bem feito aparecesse tão pouco então ficou decidido que seria em terceira pessoa mesmo decisão mais do que acertada isso porém trazia um problema para a equipe em terceira pessoa ficava difícil sincronizar os eixos de link com os inimigos o que tornava impossível fazer as lutas de espadas como planejadas. A solução que encontraram revolucionou o mundo dos games. E veio de repente, como todas as boas ideias. Em um dia que a equipe de desenvolvimento foi ao parque. Para tentar ter inspirações e resolver esse problema. Era verão. E por causa do calor japonês. Eles tiveram que se refugiar numa barraca. Onde acontecia uma encenação de luta entre ninjas. De repente em um determinado momento. Um dos ninjas usou sua kusai. Sarigama, uma espécie de foice presa a uma corrente, para prender o outro ninja e girar ao seu redor. Então veio a inspiração, Link ficaria preso ao inimigo, e giraria em torno dele, de forma a desferir o Jump Attack. Assim surgiu o Z-Targeting. Ainda no parque decidiram deixar os inimigos em modo de espera, quando o jogador foca o z Target em um deles. Inicialmente para marcar os oponentes, escolheram colocar um triângulo em cima dele, mas a ideia mudou, e assim foi criado a famosíssima fada nave. Ela iria mostrar o inimigo que está sendo enfocado. A fada acabou conquistando a todos e ganhou personalidade e história. Há algum tempo o antigo presidente da Nintendo o saudoso Satoru Iwata fez uma série de entrevistas com colegas para entender o processo criativo por trás dos games mais famosos da empresa. Em entrevista a ele, Koizumi afirmou que normalmente a fada seria feita em formato de uma mulher, mas isso não foi possível com o Nintendo 64 e por isso, nave era apenas uma bola de luz com asas. Koizumi a chamou de Fairy Navigation System e ao mostrá-la a Ozawa ele imediatamente respondeu que ela deveria se chamar nave de navigation. Uma curiosidade é que aqui no Japão não falamos GPS e sim nave, o que caiu direitinho, pois essa é mesmo a função da personagem nave. A partir daí, as ideias começaram a surgir, uma atrás da outra e decidiram por fim, que nave poderia falar e seria um guia importante na história. Na entrevista Koizumi e Ozawa afirmaram que, em lugares como a Kokiri Forest, o processador do Nintendo 64 não conseguia carregar tantos personagens, por por isso cada habitante do local tinha sua fada assim o jogador poderia vê-los de longe apenas pelas fadas e a imagem do personagem não precisaria ser carregada sempre a inserção do link criança no início, o Karina of Time não seria dividido entre Link adulto e Link criança. Você não acredita? Eu vou explicar. Nessa mesma entrevista, Koizumi e Ozawa deixaram claro que antes só havia o Link adulto. De forma a se encaixar melhor nas lutas de espada. Com uma forma de criança, a espada seria pequena e seu alcance curto. Ele estaria em desvantagem contra inimigos grandes. E não dava para tornar os inimigos menores, né? No meio do desenvolvimento, no entanto... Miyamoto Motto, juntamente com outros membros da equipe decidiram que seria legal ver um link pequeno e engraçado. Todos decidiram então trabalhar nisso, porém, isso mudaria a história de forma drástica. Como ter duas formas? De criança e de adulto no mesmo jogo. A ideia foi de ir para o futuro, sete anos mais tarde, quando ele tira a Master Sword do pedestal e regressando depois à sua infância quando a devolve, viajando para trás e para frente no tempo em um instante. Para eles, o mais impressionante foi que uma alteração grande dessas não fez com que o projeto inteiro, que já estava em desenvolvimento há dois anos, quando essa ideia surgiu, desmoronasse. Na verdade, encaixou-se bem na história a criação do jovem link tornou necessária a criação de outros personagens como Kaipora Gaibora aquela coruja que fala muito e crianças como Saria e Marlon além disso a ligação de Ganondorf com link desde a infância também foi pensada como o jovem link não estava em Ocarina of Time foi necessário que a equipe trabalhasse de novo em muitas dungeons que já estavam prontas as imagens da versão beta de Ocarina of Time mostram um link adulto na Dodongos Cavern ao lado da grande Deku Tree Ainda de boca fechada O que nos leva a crer que quem iria entrar lá Seria o Link adulto Há imagens do Link adulto em Jabu's Belly Tudo isso teve que ser trocado Para o Link criança Minigame de pescaria Algo que é marcante em Ocarina of Time é o joguinho de pesca. O minigame chegou a ganhar atualizações em jogos posteriores. Como enteu Light Princess, em entrevista, Morita, o designer dos chefões, afirma que a ideia para a pescaria nasceu em Lake Hylia, onde fica o Templo da Água, cujo chefe é Morpha. Ele estava descontraidamente vendo a piscina, onde Morpha surge e por puro divertimento, como modelo de peixe, improvisando uma vara de pescar, fez daquele um lugar de jogo de pescaria. Não demorou muito para o resto dos desenvolvedores descobrirem a procrastinação, e o designer pôde incluir seu minigame no jogo, que acabou virando uma marca. A equipe de criação dos campos de Hyrule inventou uma porta em alto-relevo do Lake Hylia para ser a entrada do jogo de pescaria, que usa os mesmos sons das batalhas, porque Morita colocou sem pedir permissão. Um dos maiores cenários feitos no Nintendo 64. Hyrule Field, aquele imenso campo verde, foi criado para que Link pudesse cavalgar. A equipe ficou impressionado quando Miyanaga, outro designer do jogo, projetou a Hyrule Field. Porque o cenário foi um dos maiores já feitos no Nintendo 64. Para preencher os espaços, os desenvolvedores incluíram inimigos e vários buracos escondendo tesouros. Shigeru Miyamoto desacreditava que um cenário tão grande fosse funcionar no Nintendo 64. Daí aquela ideia que já falei aqui de fazer o Ocarina of Time como o Mario 64, em que Link poderia viajar de um cenário para outro através de portais. Além de ter um dos maiores cenários do Nintendo 64, o Ocarina of Time trouxe o primeiro mundo aberto em 3D bem-sucedido da história. Nada estava inacessível ao jogador, que podia explorar todo o mapa aliás foi a primeira vez também que se usou um sistema baseado na rotação do dia e da noite isso foi inspirado na mudança de dia que há no jogo Castlevania 2 Simon's Quest que saiu para o Nintendinho em 1987 os inimigos os inimigos deram muito trabalho, porque o jogo era épico. Portanto, os antagonistas deveriam ser icônicos e marcantes. Os designers trabalharam juntos na criação de alguns personagens, de forma que o resultado final era uma mistura da criatividade de várias pessoas. A aparência era construída a partir do que os roteiristas queriam e da função que o personagem teria no jogo. Os chefes foram criados, em sua maioria, por Takizawa e Morita. Normalmente, a Onuma entregava pra a eles um rascunho do que queriam, mas os dois, com a sua genialidade, alteravam completamente o esboço e faziam o que queriam e o que tinha na cabeça. A experiência com Star Fox 64 ajudou na concepção dos chefes, como volvagem é do Templo de Fogo, itens, cutscenes e música. Algo que tem muito em Ocarina of Time é a quantidade de itens. No entanto, mesmo que o número total de itens fosse pré-determinado desde o início. Eles iam sendo criados sem obedecer uma ordem. Às vezes, há um número obrigado a refazer uma missão. Porque a equipe havia desenvolvido um novo item. As partes acabaram sendo programadas sem um controle. E mesmo no final, muita coisa teve que ser trocada. Principalmente a distribuição de itens pelo game. Shigeru Miyamoto era uma das principais pessoas responsáveis por adicionar mais coisas, quando tudo já estava supostamente concluído só ver o que ele fez com o Link criança né? tendo a ideia de colocar ele dois anos depois do início do seu desenvolvimento, as cutscenes de Ocarina of Time eram importantes para explicar as coisas, mas elas sofreram com mudanças no roteiro e dessa forma, a equipe escolheu usar animações renderizadas em tempo real principalmente porque CGs eram difíceis de fazer e ocupavam muito espaço no cartucho de Nintendo 60. 4. Assim, ficava mais fácil alterar as animações, caso Miyamoto escolhesse fazer alguma mudança de última hora. Algo muito marcante no game é sua trilha sonora. Zelda's Lullaby, Epona Song, Saria Song, entre tantas outras, são músicas clássicas. E foram compostas pela lenda Koji Kondo, que compôs músicas para as séries Mario, Zelda, Star Fox e Pikmin. Em uma entrevista, ele revelou que dentre todos os jogos da série Legend of Zelda, a a trilha sonora de Ocarina of Time é a que ele mais gosta. O Nintendo 64 tinha dificuldade com músicas comparadas ao PlayStation, o seu maior rival da época, que rodava CDs, mas isso não foi um problema para Koji Kondo, que em Ocarina of Time compôs uma das trilhas sonoras mais memoráveis dos games. Lançamento e sucesso. Com tudo pronto, depois de um ano de atraso, The Legend of Zelda Ocarina of Time, foi lançado no dia 23 de novembro de 1998, trazendo uma verdadeira revolução para o mundo dos games, muita gente classifica o jogo como o maior de todos os tempos, na época a Nintendo precisava de um lançamento desses, para se colocar novamente em evidência, porque o primeiro Playstation estava vendendo como água, e as principais soft houses estavam fazendo jogos para ele, a Nintendo só conseguia se salvar com jogos produzidos por ela mesma, como Super Mario 64 ou Mario Kart 64. No ano anterior, o sucesso de G Kong Racing, havia sido responsável por salvar a empresa. Se não fosse por esse jogo, a empresa ia ficar no vermelho. Era para The Legend of Zelda Ocarina of Time, ter saído nessa época. Mas Shigeru Miyamoto quis esperar, pois ele sabia que Ocarina of Time seria um sucesso. Na época, a Nintendo resolveu inovar, e fez algo inédito, que hoje é algo comum. Os jogadores poderiam comprar o game antes de ser lançado. Em troca disso, dava um prêmio especial, quem se comprasse nessa pré-venda ganharia um cartucho dourado a ideia foi um sucesso em poucas semanas a primeira leva de cartuchos de ouro se esgotou e assim foi criada a pré-venda que atualmente é uma prática comercial utilizada não só em games mas em filmes livros e em qualquer outra produção cultural na primeira semana de lançamento o Karen of time vendeu 2 milhões e 500 mil cópias foram mais de 8 milhões de cartuchos vendidos globalmente tá Bom, o que mais? O jogo tinha um conteúdo revolucionário e recebeu de várias mídias notas perfeitas, que o sustentam até hoje no topo dos principais sites, como Metacritic, por exemplo. O game foi aclamado pela crítica e figura na lista dos melhores e mais influentes jogos de todos os tempos. O jogo foi republicado pela Nintendo várias vezes. Em 2002, ganhou uma versão Master Quest para o GameCube. Em 2011, ganhou um remake para nintendo 3ds é fato que o carina of time é um dos jogos com desenvolvimento mais bagunçado que era planejado para um periférico que não deu certo e que o jogo recomeçou do zero pelo menos duas vezes mas com certeza toda essa confusão valeu a pena pois realmente esse é um jogo que faz jus ao seu nome é um jogo legendário e é claro que eu tô falando de legend of zelda Ocarina of time The Legend of Zelda Ocarina of Time é um dos jogos mais fáceis de se encontrar do Nintendo 64 Vendeu demais isso aqui Eu sou suspeito para falar porque eu gosto bastante dessa arte japonesa aqui Na contracapa você vê o Link adulto, o Link criança Algumas cenas de gameplay e a Ocarina aqui do lado O manual é todo colorido e as ilustrações já valem. Se você não entende japonês, nem precisa. Só ficar folhando essas ilustrações são demais. Olha que espetáculo essa ilustração que tem na parte de trás. Para não ficar passando por cima, eu separei uma ilustração só para você ver o nível de qualidade que tem nesse manual. Nas ilustrações, mostra para que serve cada item e como utilizar os golpes. É um dos manuais mais bonitos que eu já vi. E fora o manual, vem um monte de papéis. E eu vou mostrar para vocês cada um deles porque tem muitas curiosidades esse aqui é o famoso cartão resposta o verso até aí nada demais esses papéis aqui também são famosos tanto no Super Nintendo quanto no Nintendo 64 vinham esses papéis verde e rosa esse verde é um agradecimento por ter comprado um produto do Nintendo 64 e esse rosa aqui tem os endereços de assistência técnica talvez essas lojas ainda existam hein também vem um flyer promocional de Legend of Zelda Link's Awakening DX do Game Boy Color aqui o verso para vocês e para fechar veio esse mini poster com o controle do nintendo 64 e suas funções mas dentro dele no verso vou mostrar para vocês aqui é para você escrever as sequências da música que você faz com a ocarina vocês podem ver que ela não está preenchida né e os adesivos estão aqui ó também não foram utilizados Todas as cópias que eu tenho aqui, tem esses adesivos e estão todos desse jeito, intactos. Ah, se fosse na minha época, eu oh, já tinha usado isso aqui há muito tempo. E finalmente, o cartucho. Eu percebo algo bem interessante nesse cartucho, ele é um pouquinho mais pesado. Cerca de uns 20% mais pesado que um cartucho comum de Nintendo 64. Eu tenho um carinho muito grande por esse jogo. Vocês sabem, eu não tinha Nintendo 64, eu tinha um Playstation em casa. Mas em 1999, eu trabalhava numa filial da Pro Games, no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo. E Legend of Zelda Ocarina of Time, foi um jogo que eu joguei na locadora e vi os outros jogarem também. Pois vira e mexe, alguém alugava esse game por hora. E quase sempre eram as mesmas pessoas. E por causa disso, a gente ia trocando informações. E meio que nós zeramos o jogo juntos. Eu e os frequentadores da locadora. Foi um dos primeiros cooperativos offline, se eu posso dizer assim. Eu não me lembro de nenhum outro jogo que teve essa interação. Essa cooperação. E sinceramente, acho muito difícil que algo parecido volte a acontecer. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Legend of Zelda Ocarina of Time? Que pra mim, Vitori Sui, é o melhor jogo de todos os tempos. E se você quiser ganhar um coração meu...